Estamos atravessando um dos maiores momentos de transição de nossa era. O isolamento está mudando a maneira como experimentamos a vida cotidiana e a paternidade. As crianças sofrem especialmente com as restrições, e seus pais e mães também. É por isso que Alquimétricos criou uma coleção de brinquedos ecotecnológicos acessíveis, com o objetivo de gerar um alto impacto na educação. A melhor alternativa para as telas é código aberto, sustentável e faça você mesmo. Acreditamos que recursos educacionais divertidos e inovadores devem ser disponibilizados para todos. Somos um coletivo internacional de educadores, makers, e artistas visuais que criaram um método barato, limpo e enxuto para projetar e produzir brinquedos engenhosos. O Alquimétricos são Faça Você Mesmo para construir em casa usando ferramentas simples e até reutilizar materiais de embalagens do dia a dia. Cada proposta de atividade se baseia nos princípios da aprendizagem criativa, voltadas para o desenvolvimento de habilidades ligadas às Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. O movimento já começou, e agora precisamos de você para torná-lo livre para o mundo. Ajude-nos a levar brinquedos habitacionais divertidos para todos os lugares, deixando a menor pegada ambiental possível. Os apoiadores terão acesso a tutoriais em vídeo, plantas, projetos digitais e instruções de montagem para dezenas de modelos semanas antes do lançamento oficial. Terão também acesso a um canal dedicado, repleto de insights, making of's, workshops ao vivo, suporte personalizado, contato direto com os criadores, presentes especiais e muitas outras surpresas. Acreditamos que os brinquedos devem ser gratuitos para as crianças e para o planeta. É por isso que, para cada colaborador que nos apoia, iremos disponibilizar para uma instituição educacional brasileira ou iniciativa social de uma comunidade de baixa renda, toda a gama de nossos recursos educacionais abertos para que todos possamos ser parte da mesma comunidade, aprendendo e nos divertindo. Todo o nosso conteúdo será lançado livremente algumas semanas após o término da campanha, usando o modelo de licenciamento Creative Commons. Nossa viagem já começou! Você vem com a gente? Uma atividade que é para os chicos Es sumamente interesante porque van aprendiendo a reciclar en base de tres letras interesando con, con las figuras, con los colores. Estoy este de es sobre Hemos llevado el proyecto and we with a Casablanca el año pasado y Some of them are personas, algunos de ellos son estudiantes are using Uh, the idea of that the learned and things the learned from Alchemetrical uh, workshop in uh, designing new things and also in calculation. A jugar. <laughs>